Olá, aqui é o Zanon, e o tema de hoje é Por que os homens emagrecem menos que as mulheres? Ai, professor, como assim? Eu não consegui entender. Na semana passada, você veio aqui e falou que os homens têm uma maior vantagem fisiológica e que eles têm mais facilidade para emagrecer. E mesmo assim, eles emagrecem menos? Como eu já falei anteriormente para vocês, eu trabalho com emagrecimento com pessoas com 40 anos ou mais, e ao longo desses 10 anos de experiência, eu vejo que a maioria dos homens tem uma maior dificuldade de emagrecer, mesmo com uma vantagem fisiológica. E quero te explicar aqui quais são essas dificuldades e o que você precisa fazer para emagrecer com eficiência. Meu papo é contigo, homem, hoje. Vem comigo. Vou começar explicando aqui quais são os principais motivos que levam os homens a emagrecer menos que as mulheres. 1. Um, Homens são menos preocupados com a estética do que as mulheres. Ai, professor, mas eu tenho um amigo meu que é, que é vaidoso, que se preocupa, que gosta de se cuidar. Não é bem assim. Calma, eu estou falando aqui da grande maioria dos homens, do que é imposto pela sociedade para as mulheres e para os homens. O homem, pela, para a sociedade, ele não precisa se cuidar, não precisa estar bonito. E para a mulher é o contrário, tem suas desvantagens Porém, isso tem suas vantagens também. Por quê? Porque decorrente dessa imposição, ou decorrente dessa falta de imposição da sociedade, os homens se tornam mais relaxados. Relaxados no sentido que ele começa a emagrecer e não se sente tão motivado a continuar decorrente de qualquer dificuldade. Porque qualquer dificuldade ele fala assim, oh. não preciso mesmo, ninguém liga. Ah, tá tudo bem, deixa assim mesmo, depois eu faço. E isso acaba ocorrendo que os homens desistem de maneira mais rápida que as mulheres decorrente das dificuldades do processo de emagrecimento. 2. Homens utilizam mais processos imediatistas e radicais para emagrecer. Isso ocorre por ter uma vantagem fisiológica, pela facilidade de emagrecer. Então o homem acredita que sabe que se ele fechar a boca e fazer longos aeróbios, ele vai conseguir emagrecer. Só que isso tem dois problemas. Primeiro de tudo, que o seu organismo se adapta com os exercícios aeróbicos longos e se adapta com a alimentação restrita. E depois, também tem que esses, esses métodos radicais não são suportados a longo prazo. Quando você faz esses métodos radicais, você aguenta eles por um tempo e logo em seguida teu cérebro não consegue mais lidar com a falta do que é bom para ele, de se sentir bem. Consequentemente, esses métodos radicais não são suportados por longo prazo. O que acontece? O homem vai lá, utiliza esses métodos radicais, emagrece um pouco, não consegue suportar esses métodos, larga tudo, volta ao normal e recupera todo o peso novamente. 3. Homens sofrem preconceito dos outros homens, dos próprios amigos. Oh. Ah, é que você está fazendo dieta de volta. Você não vai tomar uma cervejinha comigo aqui? Não vai comer um linduzinho? Ah, você não é mais o mesmo. Sim, a sociedade machista impõe que o homem tem que comer e beber à vontade e que não deve se preocupar com a estética, com o seu próprio corpo, com a sua própria saúde, porque isso não é coisa de homem. Porém, essa atitude machista leva os homens a não emagrecer, não se sentir bem com seu próprio corpo e morrer muito mais que as mulheres devido a problemas principalmente cardiovasculares levados pelo excesso de peso e pelo sedentarismo. 4. Homens não procuram ajuda. Sim, isso mesmo, homens se acham autocapazes de fazerem tudo sozinhos. Um exemplo simples aqui, para quem aqui ó, não nasceu ontem, não é da época do GPS, lembra? Quando tava lá, ia pedir ajuda. Quem é que perguntava que chegava mais rápido no lugar? A mulher sempre... Ai, amor, vamos parar de perguntar como que chega lá? E a resposta era sempre a mesma. Não, não, não, não, amor, eu sei me virar sozinho, eu sei como fazer. Homem não gosta de pedir ajuda, se acha autocapaz e, consequentemente, procura menos ajuda de profissionais seja na área que for. E sabe qual é o resultado disso? Isso faz os homens insistirem nos velhos métodos tradicionais de emagrecimento que não funcionam. Consequentemente, eterno escravo do efeito sanfona. Aí professor, então o que, que eu faço? Dois pontos, o que você precisa fazer. Número um, você precisa de exercícios que ativem e acelerem o seu metabolismo. Você precisa de uma alimentação saudável. Você não precisa parar de beber, como eu já falei aqui, mas você precisa ter um controle maior sobre a sua saúde. 2. Você precisa de ajuda profissional. Sim, sendo um personal trainer, nutricionista, médico, alguém para te auxiliar nesse processo, que tem experiência, que saiba o que fazer com a sua mente, com o seu corpo, com o seu metabolismo, para te levar ao emagrecimento de maneira eficiente, sem fazer você perder tempo e dinheiro com métodos que não funcionam. Quer saber mais sobre os métodos que funcionam? Me segue aqui no meu Instagram, lá eu trago conteúdo sobre como ativar, acelerar o seu metabolismo, te fazer emagrecer, definir, ganhar massa muscular, mesmo depois dos 40 anos. E se você tem algum amigo e está precisando escutar tudo isso daqui, cuidar da sua saúde, da sua beleza, do seu corpo, e se tornar mais saudável, encaminhe esse vídeo aqui para eles, que você pode fazer muita diferença na vida do seu amigo. Fechado? Um abraço e até a próxima aqui no nosso blog Emagrecer é pra Já!